E aí galera do canal, tô aqui com mais um vídeo, tô junto com o Gaúcho, o Canon e o Arec Vamos é. fazer a Max 50. É. <risos> o Iki, né? O Iki não tá aqui não, tá? Tá, o Iki tá também, só que ele não tá na chamada. Meu Deus. Só que... O cara que coloca o bagulho dentro do outro. O de peixe está bom. Peixe tá bom? É, tá melhor que o meu. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, compartilha e tamo então, aí. Essa aqui é a MAX-50, cara. É uma DG muito difícil, porque ela tem tempo pra tu fazer, e além de ter tempo, os bichos são é muito fortes. Apesar que não tá parecendo tão forte assim, não, hein. É, ah tá, também tem cara de 70, esse caras tão mais forte. Mas normalmente essa DG é pra ser difícil, entendeu, gente? É, duas classes novas da classe nova. Dois caras da classe nova. É, que dá muito dano, só que são papéis. Então essa Max 50, vocês acham que são fáceis, mas se vocês vêm aqui a ah, Max 40, você vai no 40 para lá, vocês vão tomar um pau. Então certo, Gaúcho? Isso é certo. Na Max 50 é a mesma coisa. A gente tá vindo com 1,60 quase e 1,70. Então tá explicado porque tá fácil essa Max 40, mas é difícil. Max 50, né? É a Max 50. <risos> é bem dificinha, por sinal. E ela dá uns itens. É As questzinhas que dão uns itens. Legal, não é ruim não. Olha. Se tem aqui que é pro cabeçudo, para tu pegar uns cabeçudo bom. isso aqui é pra sistema de cosmico. Deixa eu até ver se eu ganho alguma coisa aqui boa no sistema de cosmos. Opa, vamos ver. Tem 40 e poucos mil nada de. deixa eu ver. Nada de bom. Então, a max. essa max 50 é mais ou menos isso, cara. É pra saber se tu tá com tipo o poder máximo do, do 40, né, pra fazer. Uma PT fixa com o máximo de, máximo de power, sei lá. É, Mas sat... no 40, como a PT full, é difícil conseguir fazer a max 40. Pode ser se uma tu... PT full. Sim, só se todo mundo tiver no máximo, né. Já fica no max 40. Isso é pra treinar as habilidades de vocês, pra saber se vocês já estão hábitos a fazer as DG de 50 ou não. É o que eu acho. Nossa mãe do céu, o que, que é isso? E o dano? É. Vocês viram a Max 50, deixou o gaúcho ali, ó. Vou curar a saga. Então, gente, aí é. Eu tô pensando em fazer uma saga assim, quando for pro, pro BR, já que não vai ter muito o que eu explicar, até chegar no Zimbiel Alto. Fazer uma saga conversando com a galera, vídeos pequenos e. fazer alguma coisa engraçada. É, Falando sobre a história do jogo. Uh, é, usando personagens fixiços, alguma coisa assim, o que vocês acham? Tipo uma rinha. Ó oh, gente, essa asinha aqui ó, naruto Essa asa é desse de DG que tu pega, de DG não, de boss. Opa, exclamação de atena Esse Ryoga esse ele tava com a gente quando a gente veio jogar o tailandês primeiro. Ele tá no mesmo nível que a gente, acho que tem tá nível mais baixo. O cara já tá 70, então... Vocês têm noção que em um mês e um, uma semana ele pegou 70. Depois dos 50 já começa a ficar meio... Eu vou diminuir a defesa dele, né? Isso. Fica meio complicado de upar. A propósito, gente, uma, uma dica pra vocês. Tem umas poções que se Scraffita que diminui a defesa de todos os inimigos a 5 metros. Defesa e HP, não é, Defesa, HP... Tem aqui que aumenta o teu HP, só que dura 45 segundos. Tem que dar dano. Sim, é bom tu usar pra aqui, ó, pra fazer boss, ou pra PVP, essas coisas, porque vai valer a pena. Concorda? É só olhar o vídeo de ontem pra ver se não ajuda. É, dá pra ter noção mais ou menos como é que funciona. Desculpa, gente, tomei resfriado resfriada. Gente, eu tô... Eu tô, tô ansioso pra saber se é verdade esse boato que estão falando que vai sair dia... no sábado agora, o Ghost Beta. Se sair, vai ser muito bom. Provavelmente a gente vai ser dragão. A gente deu uma comentada pra vocês do servidor tá vazio por ter gente tecando muito, acabando com o joguinho das pessoas nível baixo. Oh. O senhor tem um soldadinho aqui, ó. Oxe, fazer o que? Será que dá pra colocar esses soldados? Nossa, morrendo tão fácil. Ah, não. É, tô... <risos> tá vindo um monte, cara Ficar matando eles Dá alguma coisa? Não, né? Acho que não Vamos sair Então, vocês viram Vocês viram O, X, o mapa tá vazio Então, sei lá, é sem graça tipo, Vamos lutar pra um servidor melhor Vamos Quer, quer briga? Vamos esperar pegar nível, nível Pelo menos Não fica matando jeitinho de nível baixo tenta, Se quiser pecar, pega alguém do teu nível e de preferência igual, pra não... Porque senão ó, vai acontecer isso com o servidor. Ó. ó. Tem só as panelinhas, ó. Ó. Vocês querem um servidor assim? Sem inimigo. Sem gente pra competir, ó, Porque é tudo a mesma guild que tem. Só eles que tem no, no servidor tailandês desse. Não tem mais nada. Aí acabou com o jogo. Aí ó. Mesma guild. Acaba com o joguinho. O jogo é legal ter essa disputa. Só uma guild dominar não tem graça. Apesar que tem outra aqui que não é a mesma guild, mas provavelmente pode ser até aliada. Então.. <coughs> vamos jogar legal. Vamos com cada um criar sua de guild. Vamos se divertir. Vamos fazer algo da hora. Claro, tem umas guilds que merece ser oprimida. Mas isso vai é de conceito de cada um. E.. No canal, compartilhe. Nossa, eu quero pegar essa asa, muito da hora! E falou.